Eu sou Edenilson, seja muito bem vindo ao canal Família, o seguinte Esse vídeo aqui é pra você cara. Se você quer aprender como jogar GTA V mano, Como conseguir grana Como conseguir evoluir no GTA Assiste esse vídeo, que esse vídeo é pra você Mas antes de tudo isso, galera Eu vou pedir pra vocês Se inscrever aqui no meu canal, beleza? Bom, e deixar aquele joinha, aquele like maroto Se inscreva no canal Aqui em cima E... Cara, ativa o sininho para todos, mano O seguinte, família Bom, como que você faz para aprender a jogar GTA, tá ligado? Como que, como que funciona o GTA, mano? Bom, o GTA nada mais é do que tipo um jogo onde você é um fora da lei, vamos dizer então, Você faz missões fora da lei Você faz tudo o que é de errado, bem dizer, aqui dentro do GTA mano. E galera, o seguinte Bom, eu vou ensinar para vocês aqui os comandos básicos do jogo o primeiro a gente vai começar pelo menu de interação Esse daqui é o menu de interação, galera Eu, eu estou aqui na minha oficina Lembrando que quando você começa o GTA Você começa no nível baixo, no nível 1 ali, se eu não me engano é, é é pra ser o nível 1, depois você vai subindo mais rápido Mas depois chega um certo tempo que você estabiliza ali E fica mais difícil de subir de nível Eu ainda sou nível... Nem lembro, cara, nível acho que é 70, nem isso se marcar Mas enfim, eu tenho muita grana, eu tenho muita coisa aqui dentro mas enfim, eu vou explicar pra vocês. Aqui o meu tá aparecendo convidar para a oficina da arena. porque eu já comprei a oficina? Mas se eu não tiver essa oficina, não vai aparecer essa, é, essa opção pra mim. Bom, esse daqui é o GPS, galera. É, aqui, ó, no GPS, que vem Você escolhe aqui, ó. O, é, o que que você quer demarcar no mapa ali? Bom, galera, voltando aqui então, deixa eu mostrar pra vocês aqui no mapa, ó. Quando eu marquei lá, vocês podem ver aqui, ó, ele pegou e marcou o local aqui que é o destino, ó. Eu tinha marcado a minha, minha, minha garagem, da com o House lá, uma assim. E daí ele marcou a minha garagem, Beleza? Bom, o GPS é, basicamente vai fazer isso, marcar algum lugar que você queira ir. Eu vou deixar em nenhum, porque eu não quero pra nada. Aqui são os objetivos. Os objetivos que você tem ali que vão aparecer diversas vezes ali pra você. É, participar de um paraquedismo, visita o casino do Resortinho. Live-se de um nível de procurar de 3 estrelas. Bom, esses aqui são os objetivos. Você vai ganhando pontos ali para o nível. que vai mostrar todos os coletes que você tiver. Eu tenho um colete super pesado, lembrando que quando você começa você não tem esse colete liberado. Se não me engano vai até um padrão, depois de um nível que você pega o pesado e depois pega esse outro. O que dá para você escolher? Se você exibe ou não? É auto exibir sim ou não? Você escolhe porque... Os lanches, os lanches servem para você é, recuperar. Esqueira, Beleza? Bom, aqui no caso, esse primeiro aqui é o que enche a barrinha mais rápido e também é cola, às vezes enche mais rápido, galera. Os outros são todos demorados. Munição, se você quiser comprar munição, entendeu? Às vezes você tá no meio de uma treta ali e então tal, você precisa comprar munição, você vem aqui comprar compra rapidão. Aqui é o serviço do kit palístico, isso daqui você tem que ter... não lembro, você precisa ter... Você estilo é onde você troca é... o seu traje, entendeu? Aqui ó, eu tenho os nomes mais variados que você pode pensar Blindado, louco, boiadeiro, cabuloso, cassino. troca, daí é o traje de corrida quando você vai fazer alguma corrida alguma coisa, entendeu? você deixa nenhum ou deixa um deles capacete que é quando você está na moto você deixa aberto você escolhe o capacete que está na viseira, você escolhe se você deixa levantado na baixada exibir na moto Auto exibir na moto eu deixo desligado Auto exibir na aeronave Dentro do, do veículo, galera. Aqui é a ação Tiozão da balada. Que é esse daqui, mas tem várias. Escolhi essa no momento. Tá dando no dinheiro aqui, ó. Yeah, essa daqui tiro mil Where reais, mas não dá porque eu não tenho dinheiro A conta. Daqui lá? Tem várias aqui, the galera. Nossa, so tem ali, out, homie. os mais adulos possíveis. Estilo de dança. daqui que é para dançar, então você coloca estilo de dança e tal humor do jogador convencido, chateado, mirando enfim, eu tô de máscara, então não vai dar a ver o jeito de andar, playboy durão vou deixar o playboy, que é mais massa roupas iluminadas, pulsar que são as roupas de alienígenas, eu tenho uma delas também, é super cara mas, mas eu tenho capuz, sem, jaqueta, enfim, aqui é o estilo, tudo que é relacionado a estilo, você vem aqui. Veículos, veículo é esse daqui, você pode solicitar também seu veículo pessoal aqui, se você tiver aeronave, você solicita a aeronave, aqui você devolve se você quiser, você esvazia o seu veículo, se tiver alguém dentro e você tiver autorizado para entrar pessoas, se você quiser que a pessoa se retire do seu veículo, você vem aqui e esvazia o veículo. E aqui são acessos ao veículo, você pode dar acesso tanto para ninguém, dar acesso para passageiro ou até todos Entendeu? Então daí você escolhe Recomendo que você deixe somente passageiro Só coloque todos quando você tiver em missão e você for emprestar o um seu veículo para um, algum amigo, alguma coisa assim. Fora isso, deixa um passageiro Propriedades móveis é, Se você tiver propriedades móveis, você vai ter aqui Entendeu? A gente não tem o iate, eu vou comprar ele Beleza? Centro de operação móvel é também o com o famoso com a gente já tem. Você não começa com ele, você tem que comprar ele, caro pra caramba. O Avenger, que é um avião, eu não tenho ele, nem pretendo ter. O Terrorbyte, que também é um caminhão para você fazer algumas missões de bunker, ele fica armazenado no bunker. Galera, você tem que comprar o bunker para poder comprar o Terrorbyte. Beleza, bom. Aqui é o Secure Server, você se registra como chefe organização, motoclube. Se você comprar um motoclube, você também pode virar é, presidente do seu motoclube, recrutar pessoas, opções do ocultar que serviços. Na verdade, se eu deixar aqui, ó, ocultar ele sobe todos os serviços do mapa. Se eu deixar personalizado, aparece todos os serviços em azulzinho, galera. Entendeu? Eventos, personalizado, checkpoints e tal, enfim. Eu deixo tudo aparecendo aqui. Não ocultei nada. Racha. Você pode convidar algum jogador para fazer um racha, alguma coisa. Destacar o jogador. Conversação de voz. Restauração. Isso daqui é o último local. Por exemplo, pessoal, se você morreu, você quer restaurar tipo, dentro da sua garagem na ou na sua garagem, né? na, na frente dela você coloca a localização da sua garagem eu no caso eu deixo a última localização que é sempre onde eu estou no momento eu vou restaurar ali mesmo ou próximo mira do jogador, cometer suicídio, ativar o modo passivo o modo passivo galera serve pra tipo quando você não quer tretar com ninguém você não quer que alguém te mate e tal, você ativa o modo passivo o menu de interação era isso pessoal agora a gente vai para o menu do a gente está na plataforma do PS4 lembrando bom, esses aduzinhos são todos os serviços secundários galera, que a gente deixou habilitado e personalizado lá, no ocultar lá, lembra? então são todos os serviços, aqui se você quiser em algum serviço você pega em cima do serviço aqui você dá um um quadrado ele vai aparecer se você quer ir mesmo daí se você quiser, você confirma se você não quiser, você sai fora aqui ao lado são todas as localizações de todos os lugares disponíveis que estão marcados no mapa, galera tem de tudo aqui tem fábrica que eu comprei, galpão, Golf, é, Angar nossa, lava rápido tem tudo, galera tem tudo aqui Vai ficar mais fácil para você poder se localizar No GT Online você vai ter o um serviço Aqui nos serviços são serviços rápidos Você pode fazer jogar corrida, jogar mata-mata Enfim, diversos serviços que você tem aqui galera Você escolhe um deles E vai para ele, beleza? Se você quiser Também tem os serviços da Rockstar Lista de jogos da Rockstar Se você quiser fazer algum alguma missão da Rockstar, corridas e tal Mas tem diversas, caras, isso aqui tem um monte, galera Você vai, ó, criados pela Rockstar Aqui é corridas, entendeu? Você vem aqui, ó Corridas acrobáticas, tem tudo isso daqui, galera Corridas normais Tem um monte, entendeu? Então, tipo, tem diversas coisas pra você fazer aqui dentro, cara. Deixa eu ver aqui mais E amigos E se você quiser convidar algum amigo seu para alguma missão Ou, enfim, entrar na sessão dele Você vem aqui no seu amigo eu Vou pegar o... o Fábio aqui, ó Eu venho aqui nele Juntar-se ao jogo Ou enviar convite de jogo Aqui, como vocês podem ver, galera Aparece ali é, O nível que o seu amigo tá Beleza E também aparece a... As habilidades dele, triatleta, bombado, mira impecável, enfim, parece tudo sobre ele ali, cara. E também lá em cima, tá vendo aquele 1,32? É, é um índice de. de você matar e morrer, entende? Cara, não é um índice importante pra mim, não acho que vale a pena é, ficar aumentando aquilo lá, até porque quanto mais você mata, mais você morre. Então, se você mata NPC, mata inocente. Aquele número baixo também Enfim, não é algo relevante Então eu não vou falar sobre isso Beleza? Embaixo ali, ó, no rodapé, como vocês podem ver Tá, esse, tá escrito acesso a veículos Ali é, Quando tá todo branquinho, quer dizer Todos os veículos que você já tem no jogo Então ele tem avião, helicóptero, parque E carros Ele já é um nível até que razoável Bom, amigo. em amigos Basicamente é isso, galera Embaixo ali, se o cara participar de algum comando, vai aparecer o um comando que ele participa Aqui aparece a skin dele Aqui são as configurações de jogo, pessoal Se você é, precisar, tipo, alterar galera. Seus RP total, sua renda total, suas despesas totais, total de jogadores mortos por você, vezes mortos por, por outros jogadores, proporção de vítimas mortas jogador versus jogador, que é a pontuação que eu falei para vocês lá. O vm lá A distância que você já percorreu, nossa, tá caramba aqui. Tempo gasto no GTA enfim, aqui tem. Nossa, tem um monte de coisa. Mostra tudo que você tem no jogo. Tá ligado? Da enfim. Nossa, eu tenho. Renda total: 129 milhões. Se você quiser tirar uma foto Um exemplo aqui ó. Aqui eu tô de frente ó. Se eu apertar o R3 Eu tiro um retrato meu, uma selfie minha Beleza? E as, e as fotos ficam salvas lá no seu No seu perfil da Rockstar No Social Club Beleza? Aqui é a internet Aqui ó, você tem tudo separadinho ali galera Mídia de entretenimento Mas na real você não vai usar isso aqui só para você ficar vendo, comida, dinheiro, dinheiro importante. Aqui é o cassino. É, se você quiser comprar um cassino, Forens Club Mase aqui são as propriedades, na verdade são bunkers hangar, complexo boates para você comprar. Em verde é o que é seu, beleza? O teste Executive aqui para você comprar propriedades Apartamentos e tal, entendeu? Os que estão demarcados aqui são seus Mas o que eu já tenho comprado Isso daqui é... de investimento, mas hoje até online Não dá para investir Somente no... do no, no normal, no modo histórico Às vezes propriedades e tal então. Mazing Bank Esse daqui é o Banco Virtual do jogador, pessoal. Bom, como vocês podem ver aqui, o histórico de transação, eu tenho 32 milhões em conta. Beleza? Se você tiver dinheiro para depositar, você vem depositar aqui, ó, e daí vai aparecer ali, depositar, e a quantia que você tem. Beleza? Basicamente é isso. Agora a gente vai... É... Viagem de transporte. Aqui é a oficina da arena para você comprar alguns carros prontos para melhorar ele Isso daqui é a oficina da Beres pessoal, Para você comprar carros, você vai no estoque aqui ó, tem todos os carros aqui disponíveis na Beres a gente não vai entrar em detalhes a Legendere também é um, uma outra loja de carros que você escolhe aqui ó, e compra, tem o nome deles o valor, tudo Warstock também é Pesados Aqui é pra você comprar barcos Yates Na verdade é assim. Deixa eu ver aqui tá? Yates eu não sei se comprar Aqui Ah, compra aqui o yacht também. 4 milhões e pouco Nossa senhora E aqui são os barcos normo, Os normais Lanchas e tal, jet skis Aqui é pra você comprar bicicleta, se você quiser dar um tipo assim de bicicleta E aqui também é uma loja de carro mais comunsona Uma loja mais barateira, tá ligado? Que tem o estilo de golfão MK1 aqui ó, por exemplo Olha que da hora, top. Bom pessoal, o que eu tinha que mostrar aqui pra vocês era isso mano. Agora eu vou explicar pra vocês uma das melhores formas para você conseguir é, ganhar grana aqui no GTA Online, pessoal. Bom, aqui tem muitos jogadores que são fora, mano. Você entra na sessão ali os caras já querem te matar e tal, porque querem tretar, tá ligado? Mas, quando você não tem nada, nada, nada, nada, você não, não é, tipo, não tem, não tem resistência, não tem nada, então o cara vir com uma pistola e ele vai te matar. Então, aconselho você a não tretar com ninguém beleza? Bom, aqui ó, como vocês podem ver, são meus carros, que eu tenho um dos meus carros, na real Eu tenho muito mais carros Eu vou sair com o meu tirante aqui ó, esse tirante, recomendo muito a hora que você tiver dinheiro pra comprar Beleza? Mas eu vou explicar pra vocês um método infalível pra se ganhar dinheiro muito rápido, cara, Muito rápido Eu vou mostrar aqui pra vocês, vamos lá no meu bunker Bunker é uma das maneiras Rápidas de ganhar dinheiro Você faz umas melhorias nele e, depois, né? uma criança, tá Estamos aqui novamente Pessoal, dentro do bunker agora Bom, aqui seria Um local onde você vai fazer As correrias do bunker, tá ligado? Você vai ralar um pouco no GTA, galera É uma forma mais rápida De você também Poder é, evoluir, entendeu, do GTA, ganhar grana, como vocês podem ver, eu tenho é, 315 mil ali, tá ligado? Fazendo fazer de entrega de, de produtos que eu faço aqui no, no bunker, que são armas. Bom, aqui são os caras trabalhando, beleza? Deixa eu ir lá no meu laptop. Lá em cima, tá vendo ali, não? Desenho ali. Sobre o meu negócio, galera. Eu vim aqui ó, para entrar no, no laptop eu tenho que entrar no menu de interação e me registrar como chefe. Vem em Secure Server, me registro como chefe, estou habilitado a entrar no laptop e acessar o sistema. Você inicia do zero, tá ligado? Então você não vem com nenhuma melhoria. Então aqui você vai ter que é, melhorar seus funcionários, comprar melhorias. Entendeu? Comprar melhorias dos funcionários, melhoria de equipamento. Eu não comprei segurança, mas, enfim... Pode, porque pode chegar alguém e roubar suas cores, tá? Então você não estar tá bem ligado nisso. Se você não compra melhorias de segurança, pode acontecer, isso que seria uma saída, galera para você levantar dinheiro Dentro do GTA V Online Outra saída também, galera É investir nas fábricas de cocaína e de maconha não dar muita grana aqui no GTA Bem mais até mesmo do que o próprio banco Então, é... As fábricas você consegue através do seu escritório Beleza? Você compra um escritório, você compra uma casa, compra um escritório e tal E é, no escritório você vai poder fazer compra de galpão Fazer compra de, de fábrica de maconha, fábrica de falsificação de dinheiro falso Fábrica de cocaína Então todas essas fábricas você pode ir gerenciando e levantando uma grana E fazendo o jogo trabalhar por você A única coisa é que você vai ter que fazer as entregas Que é a relação no jogo Agora é isso, galera. Você pode ficar fazendo opções secundárias para ir para níveis. Beleza? Bom, galera, se você gostou desse vídeo de hoje, deixa seu like, deixa sua inscrição porque é muito importante. E não se esqueça, ativa o sininho para todos, pessoal. Para você receber as próximas notificações novas de novas descobrir aqui no canal. Beleza? Bom, se você gostou do conteúdo quer continuar acompanhando, me segue nas redes sociais. Os links estão na descrição, ela está passando aqui embaixo, beleza? Mas se você quiser ir diretamente, é só acessar a descrição aqui e nos links diretos E seguir lá no Instagram, dá uma força pra mim lá na página do Facebook E é mais galera, valeu pela sua presença, espero ter ajudado